Olá, estamos na Madeira, no ISAL, e decorreu aqui recentemente o um seminário de redes sociais, em que pude partilhar vários conhecimentos no mundo do Facebook e de outros social media, temos casa cheia, e volto de novo cá ao no ISAL para anunciar uma pós-graduação em marketing Digital, em que vou ministrar a disciplina de Mobile Marketing e Apps. No entanto, é constituído por um corpo docente especializado, com experiência profissional, em que para quem desejar adquirir mais competências nesta área, seja quem está a entrar neste mundo uh, digital, quem quer uh, adquirir novas competências para se especializar e mudar de área profissional. É uma excelente pós-graduação para, em, nas várias áreas deste mundo digital, a poder aprofundar e poder colocar em prática para obter mais competências e mais resultados no mundo digital. E por isso o ISAL tem ao dispor esta pós-graduação em que os lugares são limitados, mas pode ter mais informações no link disponível no vídeo.